Mas é as coisas boas da vida é isso aqui, né? Na hora que ficar pronto isso aqui. <risos> Olha aí, ó. O pessoal tá assistindo isso aí, eu vou te falar. Eu vou provocar muita gente pelo Brasil aí com essa comida da senhora, hein? Você vai mostrar meu franguinho. Deixa eu mostrar quem é que tá fazendo aqui, ó gente. Aqui, ó. Tia Tereza. Você vai mostrar meu franguinho. Então, isso aqui é. É comprado no mercado, mas o gosto é especial, viu? É muito bem feito. Muito. Isso aqui, dizem que a, a comida diz que não, não fica boa o suficiente se não foi feita com amor, né, Tia Tereza? É. Você já ouviu falar dessa? Ela tem que ser feita com amor. E como eu já falei a senhora uma vez, ah, para achar um, uma comida feita do estilo da, da minha saudosa mãe tem que vir aqui mesmo. Não acho lugar nenhum. Olha aí. É a Maria. Você não lembra da Maria? Deixa eu, deixa eu focalizar a cara dele aqui. Esse aqui é o filho da Maria. Isso aqui é. Isso aqui é uma mané. Isso, isso é uma neve bica. Você que, que ele é o quê? Se ele está na cozinha de ar comigo, eu não vou ter. Será por causa do homem, outro homem tá Ai, ai, ai. Ei, ai, ai. Ele. Ele ac acabou de acordar agora, viu? Por isso que Deja tá assim, ó. É. Ele acabou de acordar não. agora, é, é seis horas da tarde. <risos> olha a hora aí que ele acordou, gente. Olha aí, ó. <risos> é, então, olha aqui, ó. Isso aqui é... Meu Deus do céu. Eu sou apaixonado por frango, Você sabe que é a melhor mistura que eu acho é, na vida, né? Frango. Demais. Não tem nada melhor. Tem pessoas que tem pessoas que falam do bife e tal. gosta de tudo, mas o frango é frango. Olha aí. É uma de vaca bem É gosto... tudo, né? Mas eu, a minha paixão número um é o frango. Olha aí, ó. Você gosta mais de frango. Hum, olha o cheiro, hein? Quem tá vendo aí, ó, se você pudesse sentir o cheiro, viu? Ainda não, não tem esse privilégio, não. <risos> é, gente, nós estamos aí numa tarde de sábado em Viradouro, né? Para você que está vendo esse vídeo Estamos aqui de visita aí na casa dos meus tios Meu tio Mané é sempre brincalhão Tia, tia Tereza gosta de, de brincar demais também né é, Aqui é, para brincadeira é com ela mesmo né Mas olha aqui para cozinhar ela não, não brinca em serviço não olha aí Muito bom Para mim é uma satisfação enorme ainda Ter mais um, pra, um prazer de estar umas horas aqui com eles gosto demais desse pessoal. Não só para fazer a filmagem acho que é a primeira vez que eu tô filmando aqui, né? Eu acho que é. Mas isso aqui é considerado aí como os meus segundos pais, né, que já foram, já partiram, estão com Deus, mas esses aqui tá bem vivo. E eles dizem que antes dos 100 anos eles não, não abre mão não, né, tia Tere. Que... Antes dos 100 anos você não abre mão de ir embora não, né? Não, não, não. Não vai, não. <risos> Não, antes dos 100 anos já não abre mão, não, né? Não. Muito bom. A vida tá aí para ser vivida, né? Experiência você tem de sobra na vida, né? A vida é boa, rindo, brincando. É, experiência você tem de sobra na vida, tem dois filhos aí que tá com saúde, tem netos já também, né? Tem acho que Bisneto? Bisneto, tem quantos bisnetos? Tem. quatro bisnetos. era? Já tem quatro bisnetos. Na cozinha, você sempre controlou tudo, né? Nunca não. deixou ninguém fazer comida. Não. Até, apesar de hoje aí, já tá com acho, uns 80 anos já, né? Eu esqueci até. Eu? Não é só o Manabí que tá esquecendo, não. Tá... com 83 já. Aí, ó. Aí isso aí ah, o mês que vem eu faço aniversário. Olha aí, vem. ué. O mês que vem, ah. dia 14. Dia 14. Ah, esse mês nós tá, estamos, É? Dia 14. É, hoje... É, nós estamos no mês de novembro, né? De 2019. É, esse é esse mês? 14, é. 14 agora, vou Fazer aniversário. Olha que benção, hein? Tá. É, viver tantos anos assim é, uma mara... é, um, é um privilégio dado por Deus, não é, tia Tereza? É bom. A os filhos crescer, hoje já tem os netos, Oi. tem. Eu tô vendo os filhos de cabelo branco. Olha aí. É. Mas, a... apesar dos cabelo brancos, agora diz que tá na moda, você já viu o que aquela menina falou ali? Nós estamos tá sossegados agora, hein? É, não. Pode ficar é. de à vontade, porque nós estamos bonitos. Eu gastava 60 conto cada 15 dias para pintar o cabelo, agora eu tô sossegado hein? Não, não. Vou colocar é não. na poupança. Não é que não. Se <risos> você vem pra cá, você vê o cabelo muito preto, é. já não parece que é o seu, sei mais. <risos> Olha aí. Você tá provando a comida. Olha aí. Hum, tá gostoso. Maravilha. Aí, ó, oferece um pouco pro pessoal que tá vendo a senhora aí. você quer? Aí. Ah, tá vendo aí? Tem um pouquinho de meu arroz? Aí, pronto aí. É, muito bem, né? Pessoal, aqui é uma maravilha, viu? Isso aqui é um privilégio grande. Inclusive, eu venho aqui em Viradouro sempre a, a casa dos únicos parentes que eu venho aqui, né? É, costumei tanto. É, aqui, catagarela, tá aqui, né? Nada, aqui... Catagarela. Na realidade, eu fui, eu fui criado, né? Minha mãe só trazia eu aqui, né? Ela hoje, tá com saúde, tô né? com 49 anos hoje e nunca mais esqueci, né? Que ela vinha... Eu... Eu fui uma época que eu vinha com ela aqui com mão dada ainda. Era aquele molecão de andar de mãozinha dada com a mãe. Sempre foi muito pegado com ela. Faz 15 anos que ela foi embora e hoje já estamos aí quase... Eu não vou falar velho, não, né? Estou tô, tô um homem vivido. Né? No ano que vem eu faço meio século já. Sabe que maravilha? 50 anos, é né? Meio século. Essa palavra me assusta um pouquinho, mas... Não está tão... Não me assustar, não. <risos> Você já passou de meio século, está então um pouquinho mais... Alguns dias a mais, né? Olha aí. Pronto. Maravilha, gente. Eu vou ficar por aqui. A gente filmou um pouquinho a Tia Tereza fazer, fazer aquela comida gostosa, bem caseira, olha, olha aí. Frango. Olha só, deixa eu dar uma pegadinha. Olha aqui, rapaz. Pega meu franguinho. Hum, maravilha. Daqui a pouquinho eu vou pegar na mesa. Um abraço pra todo mundo aí.